uma falou que queria muito poder dar um abraço na Dilma e eu falei, ah, eu vou ter alguma ideia de como a gente pode demonstrar para ela que nós estamos com ela, nós sofremos com ela e nós estamos entendendo o que ela tá passando enquanto mulher. E aí eu tive a ideia, né, de conseguir muitas declarações de afeto, mensagens positivas para Dilma. Claro, a meta não começou era mil mensagens eu fiquei super descrente, falei, ah, gente, a gente vai levar uma semana para conseguir mil mensagens, a gente nunca vai conseguir mil mensagens. Só que... As pessoas compraram muito a ideia, elas gostaram muito da ideia de poder falar com a Dilma, né? E a gente fez a promessa desde o começo de que a gente ia fazer de tudo para conseguir entregar esse livro para a Dilma. Iamos é, tentar todos os contatos possíveis, a gente ia tentar mobilizar o máximo de gente possível. E isso mexeu muito com as pessoas, tanto que as cartas são muito íntimas, as pessoas falam muito delas. E isso é muito bonito, porque dá um outro teor às cartas, não é só...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 Uh, há mulheres escritoras, mulheres jornalistas, mulheres, mulheres que estão na esfera pública e não na privada, para onde querem que nos mandar sempre quando nos mandam lavar louça. Uh, mulheres que estão na esfera pública sempre são atacadas, sempre acontece isso. E é essa mulher, Dilma, que a gente está, que a maior parte das pessoas e das mulheres que, que escreveram está tá, tá se dirigindo. né? Uh, e, e, inclusive pessoas que eu vi criticando o governo durante todo o primeiro mandato e agora e com todas essas coisas acontecendo, pessoas que tinham críticas ao governo e às políticas da Dilma, essas pessoas apoya, apoiaram esse projeto, uh, compartilharam esse projeto porque realmente quem é mulher e quem se posiciona sabe que esses tipos de ataques são super violentos e que o que querem é nos calar e a gente não vai ser calada.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 com uma luta há muitos anos assim deputados muito fortes mas ter uma mulher na presidência é algo muito marcante para gente né porque o Brasil ele vem de uma história de muito massacre né massacre e, e sempre majoritariamente masculino, assim todos os domínios eram masculinos é, é, muitas conquistas das mulheres foram colocadas às custas dos homens assim, é, que eu digo foram colocadas nos, nos nomes dos homens né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 que é uma sensação de coletividade de fato. Coisa que, assim, por muitos anos tentaram fazer com que a gente não sentisse. Com que as mulheres não se mobilizassem, com que a gente não se unisse. Com que a gente competisse com uma a gente... contra a outra, Sim. né, e ficassem desunidas. E que isso é uma, é uma seria uma grande vantagem, né? As mulheres não conversando, não se unindo, e não unindo as suas vozes para criar uma voz maior, seria, agora, inclusive, seria o ideal, né, <risos> <risos> pra para eles, assim, mas isso não vai acontecer, nós estamos unidas e a primavera das mulheres foi só o começo. Hum. Por mais que a gente discorde da mulher política, a mulher pessoa física, que eu gosto de chamar, hum. tá ali, né, e é ela que é atacada, porque a gente sabe que é muito diferente quando atacam uma mulher e quando atacam um homem, né, Sim. é sempre pessoal com mulher, Sim. é sempre pessoal é sempre violento, nunca é contra a ideia, é sempre contra a pessoa. Sim, Chama tá a mulher bem, tá, de histérica, né? né? Isso aí é argumento clássico, misógino, sua louca, sua histérica. Só falta falar que ela estava de TPM né? <risos> ali. Então, assim, a gente vê homens muito mais destemperados, tem porrada todo dia na Câmara dos Deputados e nenhum homem nunca foi chamado de maluco uhum. e incapaz de exercer a sua função, né, isso é sempre sobra pra gente. É, tem deputado falando que quem gosta de osso é cachorro na hora de buscar as ossadas no do pessoal que foi morto na... na ditadura, e nada acontece com essas pessoas, nada acontece com os deputados que falam esse tipo de coisa, né? e a mulher, que tem uma posição de poder, que ela tem que governar muita coisa, ela tem muita coisa pra fazer, ela é uma histérica, né? Porque ela é basicamente mulher. Porque... E todas as mulheres são histéricas, malucas, e incapazes uhum. de se conter. Uhum. Afinal de contas, dentro dessa lógica misógina, né? Uhum. É. E o nome do livro é Fica Querida, Cartas para Dilma. Esse é o nome do livro. A gente escolheu Fica Querida porque foi tão irônico que fizeram, né? Com um tchau, querida. Eu achei isso tão... Aquela ironia que faz mal, né? Aquela ironia que é pra ofender, não é uma ironia boa, inteligente, é uma ironia que... estúpida, estúpida né? Não chega nem a ter graça a isso. Tanto cartaz no dia da votação, tchau, querida, tchau, querida, eu falei, ai, ah, gente... Não são nem criativos, né? Não são nem criativos, assim, pegaram uma conversa do Lula com ela, que ele chama ela de querida, ele tem o hábito de chamar as pessoas de querido, querida, e foi absurdo, né, assim, eu falei, por que não? Fica querida, carta de paradigma, é um bom nome, assim, pra... Deixar claro qual é o momento, por que estamos escrevendo cartas para a Dilma. Sim, também foi é uma posição contra o golpe, uhum. né? Bem clara, assim. A gente quer que ela fique, Sim. isso é muito claro, a gente uhum. quer que ela fique de qualquer forma. Mas, ficando ou não, ela já ficou. Muitas meninas falaram isso nas cartas. Querendo ou não, passando na votação ou não, ela já ficou. Ficou na história, né? E, e assim...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 que ela lutou pela democracia já uma vez e ela sempre fala isso nos discursos dela: ela não vai deixar de lutar pela segunda vez. E ela fala: ela nunca imaginou que aos 60 e poucos anos, ela tem 60, né? É. Que aos 60 anos ela ia ter que lutar de novo. Mas se está que tem que lutar, ela vai lutar, né? E... É realmente um livro de afeto. Isso para mim é sempre. Essa foi a ideia do livro: é um livro de afeto.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 Uh, porque senão parece um, um movimento governista pró-Dilma, não é isso, a gente tá falando com a mulher Dilma né? Ser contra algumas coisas do governo não, não significa que a ser a quer... favor de um golpe absurdo Absurdo que está acontecendo agora. Absurdo. É absurdo. Não dá nem pra acreditar que você tá acontecendo, Parece um pesadelo, gente. Parece. É um pesadelo. A gente tá de ressaca política. Sim. Desde aquela votação, eu estou de ressaca política. E é horrível. Eu acordo todo dia, vou ver as notícias e sempre com medo de, sei lá, prenderam só... Lula, é. a Dilma e cair. E só piora, sabe? gente. Aí tá aquele homem, aquele Temer lá, gente. Que ninguém votou na Dilma e no Temer. A gente votou na Dilma apesar do Temer. Sim. Né? É. Então, assim. Ter que lidar com o fato desse homem ser o presidente agora é bem complicado, né? Sim, eu... Ninguém quer, ninguém quer, Sim. ninguém quer. Eu lembro que na época que eu tava né, agora na última votação da Dilma, quando eu ia colar o adesivo, eu fiz isso, gente, não é forçação de... Eu cortava o vice Michel Temer, PMDB, porque eu não assim, tô apoiando o PMDB. Eu que, que 15, eu... a história do PMDB é péssimo, péssimo também. Ju, sabe? Né? Vou apoiar a Dilma, eu cortava Desivio, eu o adesivinho. PMDB é o partido cortar. em cima do muro, né? Nossa, Inclusive, gente, assim... Essa, essas cartas, espero que, que neutralizem a carta ridícula <risos> do vice-presidente.